Abre o é... Droga! Ele é muito rápido! Onde ele está? Ele... Onde ele Droga. está? Onde ele foi? Ele deve estar por. Esses perto. crentes são criminosos Não, nacionais! Procurem! Não podem fugir! Sim, senhor! Sim, senhor.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 Mm Hello? -hmm. Uh -huh.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 Isso nos trará a aprovação e as bênçãos de Deus, e seremos levados por Ele ao reino dos céus. Amém! Amém. Amém. Graças, a Deus. Graças, a Deus. graças a Deus! O irmão Som comunica tão Deus, bem, ele tem razão. De é mesmo. Comunhão, se aberta. renunciarmos a tudo por Deus, vamos entrar no reino dos céus. Graças, graças a, Deus. a Deus! Irmão Som, sua comunhão foi fantástica, muito encorajadora para todos nós. a Deus. Mas você disse, se deixarmos tudo por Deus e trabalharmos, é a obediência a Ele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 Pense nisso, irmão Son. o que estou dizendo não está certo,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 tá bem. Aqui. É tome para você. Obrigado. Irmão, beba água e descanse. Está bem. Irmão, aqui está. Irmã, por favor, vai descansar, Aqui, irmão Sol, tome uma água. Obrigado. Todos nós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 É, ele tem muita fé, muito mais que a gente. Uhum. Que a cidade. Cidade. Graças, graças a Deus. Graças a Deus. Te ajudo, não precisa. Você acabou de se recuperar. Mas precisa. estou melhor. Eu, estou eu dou bem. conta. Então me deixe ajudar Ei, a carregar não, isso. Não, não. Alguém está batendo na porta. Vá ver quem está é. Está bem. Quem é? Estou indo. Vocês de novo? Não? Não é na da frente. Seu pai já voltou? Não. Com vocês aparecendo assim, acha que ele vai voltar? O que estão fazendo agora? Busque detalhadamente. Não deixe nenhum canto de fora. Quando isso vai acabar, pra trás. vocês não estão deixando meu marido voltar para casa. Fizeram meu filho perder o emprego Nossa, e ficaram muito doente. Toda hora vocês vêm nos perturbar. Não podem nos deixar em paz! Chega! Ah. Mãe! Mãe, você está bem? Tudo bem, mãe? Eu estou bem. Por que bateu nela? Cale a boca! Ah. Xiaoji! Xiaoji! Você se machucou! Você se machucou! Xiaoji! Ouça bem.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 Se São aparecer aqui, não vai escapar. O que aconteceu com xel -G. por que não o protegeu? Tudo de que abdiquei e me despendi não foi o suficiente. Deus! Em momentos assim, devemos considerar a vontade de Deus e realizar nossos deveres. Isso é isso. Isso é verdade. Isso mesmo. Sim. Irmão, som? Ah. É, irmãos e irmãs, tem algo a adicionar? Não. Não. não. não, não. Então vamos encerrar nossa reunião de hoje. Certo. Está bem.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 A polícia está na montanha! Rápido! Vamos! Vamos! Rápido! Por aqui! Rápido! Por Irmã, aqui! Rápido! A polícia está vindo! Corra! Vamos, aí, vamos. Vamos, rápido! Rápido! Por ali! Eles estão lá! Ali! Não corra! parem! vamos Rápido! Usar isso tá Bom senhor, está tudo bem? Estou bem. Eu estou bem. Vamos. Vem. Por ali. Sim.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 神共义心情 见神的荣之日 困着